Olá, eu sou o professor Fernando Thiago e teremos mais uma aula de Gestão Estratégica de Pessoas, módulo 1. Agora a gente vai trabalhar a unidade 2, o segundo vídeo da unidade 2. Então, esse vídeo, nós vamos trabalhar o papel de gestão de pessoas na estratégia organizacional. E vamos ver aqui é, os subsistemas de gestão de pessoas e o seu importante alinhamento à estratégia organizacional. Então, se nas aulas anteriores nós vimos lá os conceitos, alguns exemplos breves, né? nessa aqui a gente vai discutir um pouquinho, mas também de forma breve, cada um dos subsistemas. Então, o primeiro subsistema é o subsistema de cargos, carreiras e recompensas. Normalmente, a gente divide esse subsistema em dois. O primeiro, que trabalha os cargos e as carreiras das pessoas dentro da empresa, né? que é definir os cargos, né? definir... Como que esse cargo pode evoluir dentro da organização, né? Começa num cargo mais simples, a pessoa começa num cargo mais simples, mas pode ir se desenvolvendo e avançando no seu cargo, né? De repente a pessoa entra como um técnico em segurança do trabalho e vai se desenvolvendo até chegar um engenheiro de segurança do trabalho dentro da empresa. E o sistema de recompensa de forma separada, que é como que as pessoas vão receber pelo seu trabalho. E aí esse recebimento ele pode ser tanto monetário, mas também pode ser em forma de benefícios, né? Pode ser direto ou indireto. Então, tem várias formas de, de, de ser recompensado pela empresa. E, então, isso, esse subsistema vai ser trabalhado agora no módulo 2, de forma mais, mais abrangente. Né? Mas, em termos estratégicos, o que, que a gente deve pensar nesse subsistema? Primeiro, quais os cargos que vamos precisar estruturar no curto, médio e longo prazo para atender os objetivos estratégicos? Então, eu tenho aquela estratégia lá de melhorar o market share da empresa, né? Atuar não só em Mato Grosso do Sul, mas todo o Centro-Oeste. Então, quais os cargos que eu vou precisar para mim poder começar a abrir outras unidades, né? Preparar esse pessoal para abrir outras unidades. E outra pergunta: quanto e como vamos recompensar esse pessoal? Olha, o salário lá, o mercado de trabalho de repente lá no, no Estado de Goiás, ele realmente o pessoal lá ganha mais. Então, tem que pensar essa remuneração também para ser mais pareada com os outros mercados, né? Em Mato Grosso, de repente o salário é um pouco mais baixo. Enfim, tem que pensar tudo isso, né? No curto, médio e longo prazo, quando a gente for trabalhar. Então, a, a, esse subsistema de recompensa trabalha isso, né? A gente vai pagar só, só, só em dinheiro, né? só recurso financeiro, né? Só em, em reais, né? Ou vamos dar algum benefício, plano de saúde, né? Clubes, etc. Então, tem que pensar isso também. O que, que vai ser é, suficiente para poder manter as pessoas, né? Porque... A gente atrai a pessoa para dentro da empresa, mas também a gente tem que criar formas de manter essas pessoas dentro da empresa. Para que elas não saiam da nossa empresa e vão trabalhar em outra empresa, né? Como, principalmente as pessoas que desempenham bem. O outro subsistema é o de seleção e recrutamento pessoal. Então também, da mesma forma, né? é um subsistema importantíssimo, porque praticamente é o início das pessoas na organização, né, é o que trata do início das pessoas nas organizações, quando você atrai a pessoa de fora da empresa para dentro da empresa, e aí a gente tem que selecionar essa pessoa muito bem, né? captar ela muito bem com as competências, com as habilidades, né? com, com os conhecimentos necessários para que ela se desempenhe bem na sua função. Então tem que ser muito bem desenhado. E aí quando a gente pensa lá no subsistema anterior dos cargos e da carreira, a gente tem que pensar a pessoa baseada no desenho do cargo que a gente trabalhou. Né? O cargo vai ter quais as competências, quais as habilidades, os comportamentos que a pessoa tem que ter. Então na hora de a gente selecionar essas pessoas elas devem ser selecionadas, né, os testes de, de seleção de pessoas devem testar esses tipos de, de, de, de, de comportamentos, né, de competências, né. Então, em termos de alinhamento estratégico, da mesma forma, como pensar a organização em termos de curto, médio e longo prazo, né. Quais as pessoas que a gente vai precisar, quais os cargos, né, e quais, quais pessoas vão precisar recrutar para atender os objetivos estratégicos, né. Olha, se eu tenho que abrir novas unidades, eu vou precisar de gestores para essas unidades. Então, de repente, eu contrato agora treinis para as unidades da matriz, das unidades que já estão funcionando, para que essas pessoas também se formem, se desenvolvam na empresa para assumir no futuro essas novas unidades né, que serão abertas. Um outro subsistema de avaliação de desempenho, que a gente vai trabalhar né, as competências, habilidades técnicas e comportamento que as pessoas precisam ter agora e no futuro. E quando a gente pensa em avaliação de desempenho, a gente pensa, olha, o cargo X, ele tem competência A, B, C e D. A pessoa precisa ter as habilidades X, Y, Z e precisa desempenhar de certa forma. Então eu crio um mecanismo para avaliar se essa pessoa está desempenhando, o que ela deve desempenhar, e se ela está desempenhando tanto nas competências, nas habilidades, na técnica. Né? Não é só desempenho de produção, mas também desempenho de comportamento. Até porque hoje em dia... O que mais faz as pessoas serem demitidas da empresa são por questões comportamentais. Então, a gente deve criar mecanismos também para, na hora de selecionar essas pessoas, selecionar pessoas com comportamento adequado ao cargo que a gente necessita. E isso é bem específico, né? Não quer dizer que, que a gente tem que selecionar só pessoas boazinhas, né? Não, são vários perfis de comportamento que a gente pode avaliar para poder recrutar. De repente, na minha estratégia organizacional, eu preciso... É, ganhar o mercado de forma mais rápida possível. Eu preciso de um líder voraz, de vendedores vorazes, né? E vão tentar alcançar a share share de qualquer forma, né? Então eu preciso de pessoas mais competitivas, mais arrojadas. Né? Agora se eu preciso ali de, de um trabalho de trabalhadores ali que de repente são para fazer a, a são mais operacionais, né? Para tocar máquinas, para tocar a fábrica, né? De repente eu pe vou pensar em um comportamento mais vamos dizer assim, né, subordinativo, né, que a pessoa mais siga as regras, mais né, não queira inovar tanto, inovar é importante sempre, mas de repente ela siga bem as regras, os padrões de, de operação ali para poder desempenhar bem. Enfim, tem várias formas né, de poder avaliar esse desempenho depois que a pessoa entra. Então por isso que é importante selecionar muito bem, porque se de repente eu seleciono a pessoa com competências e habilidades diferente do que eu avalio, também não vai dar certo. Porque já a pessoa já foi selecionada com é, um certo desempenho. E aí eu avalio ela de outra forma, ela pode se frustrar, né a pessoa pode se frustrar nesse nesse caminho. Mas aí a gente vai tratar isso com mais calma na, na aula do módulo 2. Então é interessante também pensar né, nesses indicadores de desempenho que a gente vai usar para medir as pessoas, mas não só agora, mas eu preciso... Avaliar essas pessoas para que elas ganhem desempenho, para que elas sejam desenvolvidas para atuar no futuro. E aí, um outro subsistema é o de treinamento e desenvolvimento. né? Se eu capto as pessoas, depois eu vou avaliar elas, de repente, na minha avaliação, eu começo a ver alguns gaps, né? algumas necessidades de treinamento, desenvolvimento, e aí eu posso criar ações para poder fazer com que as pessoas desenvolva para atender a estratégia da empresa. Então, é muito baseado na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela acaba gerando um diagnóstico, ela também pode ser utilizada para recompensar as pessoas. Né? Se a gente pensa lá no setor de vendas, que uma forma de avaliar o setor de vendas é pelo volume de vendas. Então, a gente pode recompensar essas pessoas pelo volume de vendas, né? dar alguma comissão para as pessoas. Serve também para o subsistema de remuneração, mas serve principalmente para gerar um diagnóstico para verificar onde, onde é a empresa, onde as pessoas que trabalham na empresa estão desempenhando bem, e onde as pessoas não estão desempenhando adequadamente. E aí eu entro com ações ali corretivas de treinamento e desenvolvimento. E aí tem várias formas de fazer treinamento, várias formas de desenvolver as pessoas, que a gente vai ver também no módulo 2. Então é muito baseado na avaliação de desempenho, quais ações de desenvolvimento precisamos oferecer para atendimento da estratégia no curto, médio e longo prazo. Olha, se eu vou para outras unidades. É... Fora do meu estado, né, eu preciso desenvolver pessoas, então eu preciso, de repente, treinar mais liderança, treinar as pessoas mais na complexidade da gestão, para entender a gestão como um todo, né, para poder ir lá e cuidar da fábrica, e captar pessoas também, e falar com fornecedores, enfim, né, captar clientes. Eu preciso fazer várias ações para essas pessoas irem lá e desempenharem bem dentro do que está estabelecido na estratégia da organização. E aí agora, para a gente refletir nessa né, essa aula final do módulo, é, alinhamento estratégico de gestão de pessoas, por que tem uma interrogação ali? Porque é para a gente refletir. É, realmente, né, na organização que você trabalha, na sua própria organização, né, na, na empresa pública que você, de repente, atua, né, ou, de repente, você ainda vai atuar em alguma empresa, alguma que você conhece, existe esse alinhamento, né, das ações de gestão de pessoas à estratégia da organização, muitas vezes não existe. Essa que é a verdade. E por isso que vocês estão sendo formados aí com essa disciplina para chegar nessas empresas e fazer esse alinhamento estratégico, né, ganhar campo né, junto com, a, com, os, com os planejadores, né, com as pessoas que tomam essas decisões estratégicas, para poder colaborar com com a formação de pessoas, né, com um trabalho com essas pessoas, para poder atender os objetivos estratégicos da organização. Porque sem pessoas, a gente não consegue também desempenhar bem a estratégia da organização. E sem fazer um alinhamento das ações de gestão de pessoas à estratégia, a chance da estratégia dar certo é muito muito baixa. né? Pode dar certo, mas é muito baixo porque vai haver muitos ruídos, né, entre o que as pessoas fazem e o que está planejado. Então é uma questão aí para a gente refletir mesmo, né, eu tenho visto que nas empresas, especialmente nas pequenas, médias, né, a gente nem fala as micro, porque as micro é mais difícil ainda. Ainda tem muito caminho a ser percorrido aí nessa parte de alinhamento de gestão estratégica de pessoas. Né? Até porque existem poucas formações nessa área, a maioria das formações são em gestão de pessoas, não gestão estratégica de pessoas, e aí essa, essa disciplina que ela vem muito a calhar nesse ponto, né, para vocês Pensar em gestão de pessoas dentro dessa, desse planejamento estratégico. Então terminamos aí a aula do, do módulo, e agora a gente vai trabalhar no, no módulo 2.